Fala meus aliados, tudo bom? Eu queria compartilhar com vocês uma ferramenta que eu desenvolvi para ajudar aí no dia a dia no preenchimento do imposto de renda dos fundos imobiliários e das ações. Bom, é uma planilha do Excel onde eu escrevi ali alguns códigos em VBA. É assim, uma planilha que eu trabalhei com muito empenho nela, também para disponibilizar aqui no canal. Então eu gostaria que você, após ver esse vídeo, compartilhasse para que mais pessoas tivessem acesso e também se inscrevessem no meu canal. Então, assim, eu não vou colocar uma meta para disponibilizar. É, eu quero. Se a pessoa pegar ali a planilha, quiser baixar e não quiser se inscrever, tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que. Depois do que vocês vão ver, do resultado, porque ficou muito legal. Eu acho que vocês poderiam me recompensar, pelo menos se inscrevendo no canal. Porque também eu gostaria que vocês que se inscrevem no canal, visualizassem os vídeos. E não se inscrevessem apenas para baixar uma planilha, ou para fazer um agrado. Porque eu quero trazer um conteúdo que vai ajudar vocês. Porque eu estou aqui falando de dinheiro, e dinheiro é uma coisa que você precisa, não importa em qual lugar do planeta você tá. Se você estiver no meio da selva, vivendo de caça e de pesca, e está vendo o meu vídeo, então você teve acesso a dinheiro para você estar tá conseguindo esse, esse celular, esse computador, para ter acesso a YouTube, para ter acesso à internet. Eu quero ajudar você a tratar melhor o dinheiro e cuidar dos seus investimentos. Parte de cuidar dos seus investimentos é fazer a declaração do imposto de renda. Agora, se você também quiser ajudar de uma forma diferente, de maneira financeira. Aí eu vou deixar minha chave PIX na descrição do vídeo. Aí você pode ir lá e fazer uma doação de um real, dois reais, dez mil reais. Então, dito tudo isso, eu vou mostrar para vocês como que usa a planilha, tá bom? Então é assim, gente. Você vai baixar esse arquivo na descrição aqui do vídeo ou nas minhas redes sociais que eu também vou colocar no Linkedin, na minha página do Facebook e aí você vai acessar o arquivo então você vai abrir e vai aparecer essa opção aqui de habilitar a edição aí você clica nela depois de carregado, talvez apareça essa mensagem Microsoft bloqueou a execução porque a origem desse arquivo não é confiável aí você vai ter que fazer o seguinte fechar, aí você vai no seu arquivo clica com o botão direito vai em propriedades e aqui vai ter informação de segurança, ó. Aí você clica em desbloquear. Aplica, dá ok. E pronto, agora o seu arquivo vai abrir e vai conseguir rodar. Pronto, aí mais uma vez, é, talvez você precise clicar em habilitar o conteúdo, tá bom? Aí o que, que eu tenho nessa planilha? Eu tenho... É, essa aqui é a tela principal, onde vai ser o nosso portfólio. Eu tenho histórico e eu tenho provendo. E aí eu volto para o portfólio. Aqui na página do portfólio, eu posso comprar ou vender uma ação. Aí eu digito a data, por exemplo, 22 de nove de 2022, o ticket, o valor da cota e a quantidade. Aí eu vou comprar. Atividade cadastrada com sucesso. Olha só, no histórico ele me trouxe o ticket, a quantidade, o preço que eu paguei por cota e o valor total que eu paguei. E aqui ele vai me falar que foi o um movimento de compra e eu tenho a data. Aqui na página do portfólio eu tenho o ticker, o nome da ação, no caso é a Magazine Luiza, o CNPJ, a quantidade, o código que eu vou usar lá no imposto de renda quando eu fazer a declaração, o total da aquisição e a cotação atual, lucro ou prejuízo vai ser o meu patrimônio total em relação com a cotação atual e o valor médio de aquisição, que é um valor que a gente precisa colocar ali no imposto de renda como eu comprei 5 a 4,30 eu não tive diferença, eu paguei 4,30 por ação mas se eu vim aqui comprar novamente e dessa vez eu paguei 6 reais por cota, eu comprei 10 cotas, atividade cadastrada com sucesso, eu fecho, aí você vê que ele atualizou a quantidade de ações que eu tenho, o total que eu gastei comprando essas ações e lucro ou prejuízo ficou entre parênteses, porque agora eu estou com um prejuízo. Porque eu gastei R$ 81,50 para adquirir tudo tudo isso. Mas o meu patrimônio agora é R$ 69. Reais. Então essa diferença negativa vai estar tá aqui entre parênteses. E o custo médio de aquisição. Então na média eu paguei 5,43 por todas as minhas cotas. 15 cotas de MGLU3 adquiridas a um preço médio de 5,43. Essa informação você vai colocar no imposto de renda também. Agora você vê aqui que eu também tenho total em vendas, quantidade vendida, média de vendas e quantidade total adquirida porque a quantidade que eu tenho aqui é a quantidade que eu tenho nesse momento mas se eu for aqui e vender ações então digamos que eu vou vender 7 cotas a um valor de 5 reais então você vê aqui que a quantidade de cotas mudou para 8 meu patrimônio que é o quanto eu tenho agora ficou em 36,80 eu vendi e adquiri um total de 35 reais com essas vendas e agora na descrição, você vê aqui em cima, eu adquiri 15 cotas a um preço de 5,43 e vendi 7 a um preço médio de R$ 5. Reais. A posição atual é de 8 cotas e vai mudar se eu vender a é um preço diferente. Então agora eu vendi 11, o valor total que eu arrecadei com as vendas foi de R$ 47 reais, e a média de venda foi de 4,27 por cota. Essa informação vai ser atualizada aqui: 11 vendidos a um preço médio de 4,27. A posição atual é de 4 cotas. E se eu for em proventos, eu vou clicar em registrar ganhos. Eu vou colocar a data que eu recebi, quem me pagou, por quantas cotas eu recebi e o valor total que me pagou. Então, digamos que eu recebi 10 reais pelas quatro cotas, e aqui eu vou escolher se é um dividendo se é um JCP, que é o juro sobre capital próprio, ou se foi uma bonificação, quando é o caso, por exemplo, da, da ação do fundo te dá como recompensa uma outra cota de um outro fundo ou do mesmo fundo, nesse caso, dizemos que foi um dividendo, aí eu gravo e da mesma forma, ele me dá aqui o ticket, o ticker, o nome da empresa, o CNPJ, o total recebido, qual que é o título daquele provento, o código que eu vou usar lá no imposto de renda e a descrição para colocar ali no campo. E se eu, e se eu colocar agora que foi um JCP, juros sobre capital próprio? Ele vai registrar em uma linha diferente porque é um título diferente, código diferente. Então vamos fazer aqui uma situação hipotética também para testar. Bom, e digamos que eu vou ganhar é, uma ação, né? Isso então é uma bonificação. Então eu vou colocar a data, vou colocar o ticker que eu tô ganhando, a quantidade de cotas que eu estou ganhando, o valor total que valem essas cotas. Então se cada uma vale 5, eu vou ganhar duas então eu vou ganhar 10 reais. Aí eu ponho bonificação, cadastrado com sucesso, ele vai me aparecer aqui. Agora se eu não tenho uma ação... Digamos que eu coloque aqui a BCP11. E aí eu iria ganhar algumas cotas dela. para que eu tento gravar essa bonificação, esse ticker não foi adquirido. Então primeiro eu tenho que registrar no meu portfólio. É, como se eu estivesse fazendo uma compra a zero reais. Porque na verdade eu estou ganhando. E se eu fosse tentar como dividendo ou juros sobre capital, ele não foi localizado no meu portfólio. Então eu não posso receber dele. Então de todo modo eu tenho que ter primeiro no meu portfólio, para depois eu poder receber valor dele. É mais ou menos essa a lógica. E quando eu vou aqui para o histórico, eu tenho então tudo o que eu fiz. As minhas compras, as minhas vendas, dividendos, juros sobre capital e a bonificação. Então é isso aí, se você quiser, se filtra pela data, né aqui na, no portfólio também pode aplicar Algumas, alguns filtros, classificar de alguma maneira que você ache melhor e aí vai ter o botão de cadastrar ação ofi esse aqui é para quando alguma ação que você vai cadastrar não está nessa tabela, não está nesse meu banco de dados então você vai ter que colocar manualmente porém a cotação aí eu já não vou conseguir atualizar para você porque fica no meu banco de dados e aqui você vai colocar e ela vai ser inserida manualmente Eventualmente, quando eu for atualizar o meu banco de dados, a planilha vai puxar a informação do meu banco de dados e talvez esteja aí a ação que você precisava com a cotação ajustada diariamente. Então, só para simular aqui, digamos que a gente vai colocar o WXYZ11. O nome você vai pôr também, o nome da ação, o CNPJ e a cotação atual. E você usa sempre vírgula para não errar os cálculos. Clica se é uma ação ou se é um FI. 11 geralmente é FI. Aí ele vai dizer cadastrado com sucesso. Então você vai poder agora registrar aqui a compra da WXYZ. Aí digamos que eu comprei. 10 cotas a 10 reais e agora eu posso comprar a WXYZ11, aí você vê que ele puxa ali, já faz o registro, e aí você vê aqui o código para fundos imobiliários é diferente, mas a descrição vai ser semelhante a todos. Pessoal, espero que vocês gostem, usem. E se alguém questionar, me dêem um crédito por isso, tá? Eu trabalho para fazer. E também clica no botãozinho de gostei aí embaixo. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E me segue aí também nas redes sociais, tá tudo aí na descrição. LinkedIn, Facebook, Instagram. Se tiverem alguma sugestão também para dar um upgrade nela, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Tá certo, pessoal? A gente se vê na próxima.